Olá para você que nos acompanha aqui na TV Campus, hoje nós estamos no nosso belíssimo centro de convenções para conversar com a Andressa, que faz parte da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sobre uma semana muito importante, a semana que homenageia os profissionais que fazem de fato essa universidade acontecer, é a Semana do Servidor. Andressa, obrigado por conversar conosco. O que vocês vão promover para essa semana? Então, Júlia, a Semana do Servidor ela tem uma série de atividades, né? tanto nos campos e fora de sede, quanto também aqui no campus da UFSM. Então, dentre as principais atividades, nós temos mostra de arte e fotografia, nós vamos ter oficinas de artesanato, teremos sessões no planetário, teremos passeios é, junto, ao campo, junto ao Jardim Botânico e teremos as palestras, né? que são voltadas principalmente para a questão de saúde e de bem-estar, que são os temas né, mais procurados aí pelos nossos servidores. E além de tudo isso, nós temos então o já tradicional almoço de integração dos servidores, que acontece no dia 1 de novembro ao meio-dia. Temos também o nosso décimo encontro de talentos e nesse ano a grande novidade então que ficou por conta da Copa dos Servidores. Né? A gente está colocando aí os servidores para se mexerem, para se movimentarem. Então a gente vai ofertar modalidades de esportes de vôlei, de futebol e também teremos a rústica dos servidores. Olha que legal, promovendo uma grande integração, então, entre os servidores. E sobre o show de talentos, esse é o décimo ano, a décima edição. O que que as pessoas podem esperar? Quantas pessoas vão se apresentar? Uhum. Esse ano, então, como você falou, ele é a décima edição, então é um gostinho especial pra gente, né? É, pela segunda vez ele vai ser realizado aqui, nesse belíssimo espaço, como você falou, o centro de convenções. Nós vamos ter 20 servidores inscritos, 20 grupos inscritos e eles vão, então, trazer para gente. Apresentações de dança, apresentações de instrumentos e apresentações de canto também. E falando em talento, eu soube que vocês desenvolveram um videoclipe com uma música composta pelos servidores. Como é que funciona isso? É para participar da divulgação? Então, isso foi uma forma que a gente encontrou de homenagear né, esse evento que é tão importante para gente, né? Então, existe uma música que foi composta pelos servidores que fazem parte já do Encontro de Talentos. Essa música ela é cantada todos os anos, então pensamos, por que não utilizar esta música para fazer uma bela homenagem a esses servidores? Então a ideia foi compor um vídeo é, com a música de fundo e também resgatando aí imagens desses 10 anos de encontros de talentos como forma então de é, homenagear todas essas pessoas que fizeram parte dessas atividades até então. Muito bem, e isso vai acontecer em que dia? O Encontro de Talentos ele acontece no dia 30 de outubro, às 19h30, aqui no Centro de Convenções. E o ingresso é liberado e convidamos a toda a comunidade, inclusive a comunidade externa, que participe da atividade. Muito bem, então Andressa, obrigada por conversar conosco aqui da TV Campus. E fica o convite para o Show de Talentos e para a Semana dos Servidores, que está acontecendo dos dias 21 de outubro até o 1 de novembro. De volta para a TV Campus. Frederico ou no bosque do central, Frederico ou no bosque do central, Frederico ou no bosque central.